Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente agora com o episódio número 17 da websérie O Mundo Empreendedor Expedição Israel. Estamos aqui toda quinta, uma e meia, sempre com um convidado de peso, falando sobre os assuntos mais relevantes no ambiente de inovação e empreendedorismo aqui em Israel. Um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Eu sou Daniel Escaba, CEO da Ibtech que tem aproximado esse rico ecossistema de inovação de Israel do público brasileiro. Eu estou por aqui há quase 30 anos, vivenciando inovação e tecnologia em todas as suas formas, na faculdade, no exército, em multinacionais e como empreendedor. Agora, aqui com vocês, mergulhando nesse mundo de inovação e empreendedorismo. E antes de chamar nosso convidado especial de hoje, gostaria de chamar a Bárbara para passar uns recados. Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, Daniel, tudo ótimo. E vocês? Tudo Bom, bem. Como sempre, eu não podia deixar de trazer alguns materiais essenciais aqui para o nosso público. E tudo isso disponível de forma gratuita no nosso manual de bordo. Basta você acessar lá que você vai ter acesso a tudo isso que eu vou falar agora. Ó, todos os episódios que a gente já passou até aqui, todos os insights que a gente separou para vocês até aqui, e além disso também vários materiais complementares, como o que a gente tem aqui hoje para o público, que são dois artigos. Um deles falando sobre os nove avanços na medicina que tendem a dominar o mercado e o IoT na medicina, como a tecnologia pode ser aliada da saúde. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esses tópicos e muito mais, porque a gente disponibilizou vários artigos como esse aqui no nosso manual, basta acessar aí agora que você vai ter acesso a tudo de forma bem simples e descomplicada. No mais, eu queria convidar vocês a participarem aqui, mandando comentários, insights, já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e também não se esqueçam de participar do Insight Premiado. O Insight Premiado, como a maioria aí de vocês já conhece, é uma ação bem legal que a gente faz, em que durante a live aqui você vai ouvir alguns insights muito interessantes, basta você tirar um print da live, escrever ali na imagem qual é o insight que você gostaria de compartilhar, e postar no seu Instagram stories marcando @grupo8. Fazendo isso é fácil, você já está participando ali e pode ganhar um livro de Excel da nossa editora ou um kit 8 aí bem completinho para você ter a gente um pouco mais perto de você, né? Não, Daniel. Isso mesmo, maravilha. E Bárbara, agora eu gostaria de convidar o nosso convidado especial de hoje, Itamar Yalon para um bate-papo sobre como a ciência e a inovação beneficiam a Startup Nation. Olá, Itamar, tudo bem? Oi, Daniel, tudo bom? Pessoal, Itamar é mestre em neurociências pela Universidade de Tel Aviv. Ele ocupou diversas posições como gestor de pesquisa e cientista de dados na Universidade de Haifa, no Centro Médico de Tel Aviv, e em diversas startups. Atualmente, Itamar está cursando seu doutorado na Universidade de Tel Aviv e sua pesquisa explora modelos computacionais da emoção humana. Itamar, conta um pouquinho sobre o que um neurocientista faz no mundo de inovação de Israel e o que levou você a escolher esse caminho. Olha, uma ótima pergunta. O que, é que faz um neurocientista nesse mundo de, de inovação? Primeiro, porque quando falamos de neurociência, são muitas disciplinas relacionadas, né? Tipo, coisas que se estendem desde pesquisas sobre neurônios numa placa de Petri e até as ciências cognitivas ou neurocognitivas de quais eu faço parte. e Agora, a verdade é que, como quase não existe uma indústria de neurociência mesmo, ninguém sabe exatamente o que é que faz um neurocientista nessa indústria mas eu posso contar um pouco sobre o que é que eu já fiz e por que fazer isso me interessa então para mim um lado muito muito interessante do meu trabalho é manter uma noção ou, tipo sempre estar seguindo o que é que faz o pessoal das ciências computacionais ou da estatística de machine learning inteligência artificial e pensar como é que a gente pode utilizar essas ideias para fazer modelos computacionais de comportamento, de atividade cerebral ou comissão humana. E isso, para mim, é tipo o tipo de papel que um neurocientista pode mesmo cumprir nessa indústria. Porque tem, tem muitas empresas com interesse em coisas uh, medicais ou em o uh, well-being, né, que well-being é coisa medical para a pessoa que não é doente, ou em comportamento, e como que dá para usar ferramentas de uh, machine learning, de inteligência artificial, para ajudar esses esse tipos de pesquisas? E também na parte comercial, para entender que produtos e que assuntos podem funcionar baseado nos modelos de neurociência? mais ou menos isso é né? tipo como que o, o, o os nossos métodos de eh, formular eh, perguntas ou questões científicas de análise de dados de ah, as maneiras que a gente tem de fazer modelos computacionais de comportamento tudo isso é muito interessante também para a indústria e também dá para trazer o, as maneiras de pensar e de trabalhar da indústria que, que tem aqui para o meio acadêmico, que isso também pode ajudar muito. tipo Para mim, a vantagem de trabalhar como cientista na indústria é a velocidade. O que você pode alcançar numa pesquisa na indústria em, sei lá, seis meses, às vezes você não pode cumprir no meio acadêmico em anos, porque na universidade cada pessoa... Tem que assumir o papel de uma equipe, de um time inteiro de pesquisa, né? Colheita de dados, análise, burocracia e até, tipo, fundraising. Muito interessante. E, bem, você é, é, é jovem e você se transformou em acadêmico já nesse mundo de inovação, em mundo de startup já bastante é, avançado aqui em Israel. É, talvez em conversa com pessoas mais velhas das universidades, é, eles veem uma diferença muito grande entre uma pesquisa mais pura, é, voltada para a ciência em si, do que as ciências mais aplicadas, já com esse movimento, essa conexão com o ecossistema de inovação? Ótima pergunta, né? Porque. <risos> essa diferença é muito interessante tipo tem o, o lado de como eu posso responder ou sobre é, a diferença de, de fazer essa pesquisa ou dos motivos de porque sabe no eu acho que que para ter um ecossistema que funciona bem né de da academia de um lado e da indústria do outro você sempre vai precisar das duas maneiras de pesquisa porque tem coisas que não são tipo coisa de ciência básica mesmo nunca vão valer a pena para a indústria iniciar e isso é muito importante isso é muito interessante também tem muita gente inclusive eu que essa tipo de pesquisa que que eu prefiro ficar fazendo a maioria do tempo mas, ao mesmo tempo, uh, manter relações com, manter contatos um com, com empreende, empreendedores ou com, sei lá, pessoas da, da indústria, sempre te ajuda a pensar como o que eu estou fazendo agora pode resultar num produto, ou que indústria que vai ter algum interesse no que eu estou pesquisando agora, nessa pesquisa básica, ciência assim, básica que eu estou fazendo hoje em dia. E, bem, então, você podia explorar um pouco mais o seu projeto de modelos computacionais da emoção humana? Você sabe o que eu estou pensando agora, é isso? <risos> ah, claro, gra graças a Deus, não. <risos> mas, <risos> eu espero muito ter bons modelos, mas não poder chegar Meu pensamento. Nível. É, é sempre uma pergunta né, em, em neurociência, né? Tipo... Você quer saber mais, pesquisar mais, mas não chegar nesse nível de poder saber coisas sobre as pessoas que eles não querem te contar. Então, é, o que eu faço é tentar usar a experiência que tem na indústria e na pesquisa acadêmica em sistemas mais sistemas mais básicos de é, percepção humana ou percepção biológica, né? Tipo, por exemplo, visão ou linguagem são sistemas bem, bem, bem estudadas já hoje em dia, em que de um lado a gente tem algoritmos incríveis que sabem, tipo, simular funções humanas que até, tipo, 10 anos atrás ninguém adivinharia que você vai ter, tipo, algoritmo de computer vision que pode tipo, saber exatamente que pode fazer face recognition, que pode fazer object recognition, que pode fazer tudo isso. Ou que a tradução, o que a gente chama de machine translation, uh, entendimento de linguagem, vai chegar nesse nível. E do outro lado, são sistemas uh, neurobiológicos que a gente entende bem comparado com com sistemas mais complexos tipo a gente sabe agora mais ou menos o que é que acontece desde que a luz toca na sua retina no parte de trás uh, do seu óleo e até eu poder perceber que é você aqui na tela de um computador dentro de um quarto e a gente sabe exatamente ou não exatamente mas a gente sabe mais ou menos bem o que é que acontece que primeiro a gente vê, sei lá, linhas ou filtros simples, básicos assim, e depois também, tipo, shapes, coisa ainda que não é objeto mesmo, depois objetos estereotípicos e depois você na tela do computador. Agora, na minha área, em emoção, a gente não sabe nada disso. A gente sabe, depois de sei lá, mais que 20 anos de ressonância funcional, de fMRI, é, utilizado na pesquisa, a gente sabe mais ou menos que partes do cérebro que funcionam quando a gente tem, tipo, emoção em geral, mas não como que o nosso cérebro pode chegar em tantas emoções diferentes, ou que emoção é uma coisa neurobiológica e que emoção que é uma coisa cultural. Tipo, quem já ótimo exemplo em português é a saudade, né? Que em inglês eles podem se virar muito bem, ótimo, assim se diz <risos> é, sem esse conceito de saudade ou como conceito bem comum que você vai precisar de dez palavras para explicar. Ou no Japão temos sons que que eles têm que a gente talvez não tem ou sei lá. Então a gente não sabe o que é cultura, o que é tipo olhos e o, a potencial de ver um computador é uma coisa invariável né que você eu todo mundo assistindo isso pessoal no Japão no meio do mato sei lá onde tipo, todo mundo pode fazer isso mas sobre emoção a gente não sabe então o que a gente tenta fazer é entender tratar emoção como se, como se fosse um sistema perceptual e baseado em linguagem, nas palavras que você usa para descrever a sua experiência, a gente tenta utilizar algoritmos de linguagem para criar modelos que expliquem, ou tipo, espero que expliquem, eh, atividade cerebral de fMRI. E, mas o, o aparelho em si, a Femarai, é, um, é um aparelho caro que fica em hospital. É, é, e, então, como isso pode ser traduzido para o dia a dia? Tipo, como é, é depois de vocês entenderem as, é, o que está que acontecendo lá, o que, que a Femarai está tá olhando, e quando você sente dor, tristeza, é, saudades, é, como isso pode ser traduzido para o algoritmo e como isso eventualmente pode ser utilizado no dia a dia? Então. Primeiro, eu acho que a gente pode criar um modelo de emoção baseado na neurobiologia, que é uma coisa que não existe hoje. E é uma coisa muito, que, que pode servir para várias coisas. Tipo, Hoje em dia, na, na psiquiatria, tem muita pesquisa tentando melhorar a diagnóstica na onda de uh, Precision Medicine, uh, tipo, medicina precisão, que que levou muita pesquisa nos Estados Unidos, principalmente, a gente tenta chegar em diagnóstica melhor também na psiquiatria, ou psicologia. Então, eu espero muito que se a gente entende o que é que é uma coisa cultural e uhum. o que é uma coisa biológica do... Das, das nossas emoções, das coisas que a gente passa no nosso dia a dia, a gente pode dar ferramenta melhor para médicos, para psicólogos, para entender um pouco melhor o que é, que é significativo na diagnóstica e também avançar o tratamento. Tipo, oh, por enquanto, tá. é ciência básica, mas também... Então, ah, a questão de diferenças ah, individuais na né? emoção, é uma coisa muito interessante. Muito, muito, e interessante você mencionar o exemplo do psicólogo, porque eu sempre tive isso na minha cabeça, quando eu vejo um médico, um cirurgião, sempre tem um feedback, uma ferramenta, alguma coisa, e o psicólogo é ele, ele é, é a cabeça do psicólogo, a capacidade dele de entender as emoções e, eventualmente, gerar um tratamento correto à pessoa. E você, como paciente, é totalmente dependendo da grande capacidade daquele psicólogo. Então, há muitos anos eu estou esperando você aparecer com essa ferramenta. Então, ah. é, isso mesmo. Se a gente pode criar uma ferramenta diagnóstica, tipo, por exemplo, você vai para o primeiro encontro né, no, no psicólogo, e ele te passa essa ferramenta. Você sabe a sua situação hoje e você pode ver o que é que mudou depois de 10 sessões. Não, muito interessante, muito interessante. Uhum. E, e, e de onde vocês estão hoje até ele realmente se transformar numa ferramenta, numa ferramenta clínica uhum. ou é, comercial? Vocês ainda estão longe? Como é que você vê isso? Hum, a gente está meio longe ainda. É, é sempre difícil, tipo, definir, definir exatamente quanto que é longe, né? Porque dependendo do... Se você quer dizer em, em, em anos, em pesquisas, em sei lá o que. Então, a gente está é longe, mas a gente agora está fazendo estudos com... É, com pessoas aqui no laboratório, tentando entender exatamente o mundo emocional... De, cada, de, de uma pessoa de vez uma pessoa cada vez e depois quando a gente tiver uma definição melhor de do seu mundo emocional a gente pode com, começar a fazer comparações com outras pessoas também é, que eu acho que vai ser muito muito interessante mas primeiro a gente está desenvolvendo as essas ferramentas essas métricas de de pesquisa e depois a gente vai querer fazer em várias culturas, em várias uh, condições uh, diagnósticas. Em, sabe é, Eu queria... É, e, e fora esse assunto que você está mencionando agora, do é, que outras tendências, quais são as principais tendências que você tem visto em relação a produtos, tecnologias que a Neurociência está trazendo para o mundo dos negócios? Hum, boa pergunta, porque tem, tem várias... Tipo, eu vejo várias opções de como responder isso. Porque, de um lado, tem a indústria de Neurociência em si. que Ela já existe, só que ainda é bem tipo, no início e nessa área já tem muito muito muito trabalho com uma, o que em inglês a gente chama de wearables que não sei se tem palavra para vestíveis. vestíveis vestíveis vestíveis uhum. então por exemplo tem várias coisas que tentam é, monitorar o seu ou o seu cérebro ou o pulso tipo isso de, de para é, ajudar você a combater o estresse ou tem muita coisa que a gente sabe já da pesquisa de da, da pesquisa psicológica e tem muitos aplicativos por exemplo é, que as pessoas estão desenvolvendo para ou dar só dar tipo, apoio mental às pessoas ou mesmo fazer terapia ou tem empresas que estão fazendo também, usando a metadata de metadados do, do seu uh, celular para entender se pessoas que estão em alto risco de suicídio estão entrando numa fase que tem que chamar o um médico. Então, essas são coisas bem relacionadas, mas outra coisa que, que vem da, mais do, das ciências cognitivas do que neurociência em si, é utilizar inteligência artificial e machine learning em muitos cenários e organizações que não são muito técnicos. Tipo, eu tenho um exemplo de um, de uma empresa onde eu trabalhava, o ActiveView, que eles desenvolviam uh, ferramentas de uh, usando virtual reality para uh, recursos humanos. E aí você encontra clientes, você vai numa empresa grande e a quantidade de dados que eles têm no departamento de recursos humanos é incrível e eles nunca tinha um alguém oh. para fazer o, a ciência de dados dentro desse departamento. Então, só trazer o que a gente já sabe da pesquisa para esse tipo de empresa é muito, muito, muito que muito interessante. Agora, no, no sistema de saúde, aqui em Israel, por exemplo, que eu acho que isso pode ser muito interessante para o Brasil também, porque aqui tem sistema público de saúde, então, tem quantidade de dados imenso. Então, fazer pesquisa sobre dados do, da SUS, tipo, eles têm muito, um sistema que incomparável no mundo, né? Incomparável, realmente. Que ótimo, que legal. E... A gente recebeu, antes de começar essa conversa, estava umas perguntas do público que eu queria passar para você. E a primeira delas é que o Brasil tem uma fuga de cérebros muito grande, que a gente também vê um pouco aqui em Israel, ainda que menos que no Brasil. Como é que você vê essa fuga de cérebros impactando a inovação? E, de uma certa forma, o que a gente pode fazer para manter esses cérebros ou no Brasil ou em Israel? Uhum. Então, Israel, eu acho que que já tem... A gente tinha esse problema, né? E agora não se ouve falar tanto desse problema em Israel. E, então, a gente tinha esse problema desde anos atrás. Tipo, ainda existe pessoas que vão para o exterior para fazer postdoc, por exemplo, e não voltam. Mas eu acho que isso, isso vai ter maior consequência no Brasil e que tem como evitar tipo se se as universidades não podem manter um nível alto o suficiente se não tem fundos para pesquisa isso claro que isso vai impedir a inovação mesmo tipo, no meio acadêmico como na indústria e e a gente sei lá eu acho que investimento na educação investimento na pesquisa é muito importante agora aqui o governo está dando muito apoio para até pesquisadores fazer é, pesquisa em empresas tipo no setor privado agora no Brasil que tá passando por uma crise que tem governo que infelizmente não acredita tanto né na educação ou na ciência hoje em dia pode ser que o setor privado vai ter que tomar conta disparada porque se não eu não Vai sei. Agora, valor. aqui em Israel, bons exemplos são programas de aceleradores fundados por empresas. Que até a gente tem isso dentro das universidades, a aceleradores de, sei lá, com apoio de empresa X ou é financiamento de, de, de bolsas para pesquisa que empresas podem dar para, para universidades públicas. Mas isso pode ajudar, mas não pode completamente... Sim, Subir. de uma certa forma, o, o, muitos dos programas aqui em Israel realmente são programas conjuntos do setor público, do setor privado, e possivelmente essa solução, como você está mencionando, precisa vir dos dois lados, o setor público acreditando e investindo, mas o setor privado conjuntamente apoiando e empurrando. É, mas, para, mas para o setor privado descobrir que isso pode dar valor, tem que oh. ter, tipo, o, o, o governo vai ter que fazer um jump start, Sem tem que dúvida. Tem, sem dúvida nenhuma. E, bem, Tamara, uma outra pergunta aqui. Está claro aqui que você tem uma, uma mente brilhante e poderia estar em qualquer startup. E essa é a grande pergunta. Como uma pessoa, com as suas capacidades, com o seu talento, vendo essa, essa startup nation aqui com salários astronômicos para quem trabalha nela, desfrutando esses exits e participando de unicórnios, o que, que faz você se manter na carreira acadêmica? Olha, primeiro, na carreira acadêmica, você, vai, você tem uma liberdade para pesquisar o que quer tipo sem pensar em produtos sem pensar em, em nada disso que isso é muito importante pergunta, tipo faz essa pergunta para quase qualquer pesquisador e todo mundo vai te responder mais ou menos isso só que o governo já sabe as universidades já sabem né o, o, o maior medo do meu acadêmico é sempre que pesquisadores saem das universidades para ganhar muito mais no setor privado e Hoje em dia, principalmente em Israel, não sei se todo mundo assistindo isso sabe, mas a grande maioria das universidades é pública. Então, não é que você pode falar para o seu chefe na universidade: eu vou sair se não me dá tipo X. E a universidade não tem como fazer isso. Então, agora as universidades estão tentando fazer tipo se mudar para poder deixar pesquisadores trabalhar um pouco tipo consultar por exemplo eh, na indústria ou ajudar pesquisadores fundar empresas a minha orientadora da, do programa do doutorado está fundar uma empresa agora com grande apoio da universidade e tem vários exemplos desse tipo que a universidade vai ter parte dessa empresa mas vai te deixar criar uma empresa para desenvolver seu, as suas ideias para produtos que acho que isso ajuda muito que as universidades entendem tudo isso então é claro que, que pesquisadores vão querer seguir a, a, as ideias deles mas é um equilíbrio que as universidades têm que chegar. Entre, entre a ambição intelectual e a ambição financeira dos pesquisadores, você tem que criar uma plataforma para ambas estarem é, bem é, bem é. suportadas. Pelo menos, você pode ganhar metade do que ganharia trabalhando fora? Ou... Porque é esses são números, né? Então, ah, para concluir agora, o nosso público precisa entender de onde você tem esse seu português. Você não contou que nasceu no Brasil, que tem pais brasileiros. De onde seu português sensacional? Conta para gente. Olha, desde anos atrás, eu tinha um, um ótimo vizinho. Não, é que a minha namorada, a minha mulher, é brasileira. E a gente tem muitos amigos brasileiros aqui em Israel, inclusive você, e é, tem comunidade brasileira muito grande aqui, a gente tem muitos amigos que, sabe, todo mundo que chega em Israel ainda não fala hebraico bem, e fiquei aprendendo português aqui em Israel mesmo. E aprendeu <risos> muito bem, maravilha, Itamar, muitíssimo obrigado a estar aqui com a gente, compartilhar, o seu, a sua experiência, o seu conhecimento com o público brasileiro. Um prazer imenso ter você aqui com a gente, Itamar. É, muito obrigado. Maravilha. E agora eu queria chamar a Bárbara para comentar um pouquinho dessa conversa incrível com o Itamar. E aí, Bárbara, o que, que você achou? Olha, incrível. Em primeiro lugar, esse português maravilhoso. Para mim, já está já nascido no Brasil mesmo. assim Perfeito, adorei. E falando um pouquinho em relação aos insights, né, uma das coisas assim, que ele falou, que até me lembrou uma outra live que a gente fez aqui é, recentemente, foi essa questão do estudo, das emoções e tudo mais. A gente recebeu há um tempo atrás né, o professor Marcos Ribeiro para falar sobre robôs sociáveis. Então, acho que tem tudo a ver assim, com essa temática. né? Ele falou um pouquinho sobre o que o Itamar comentou aqui para a gente também. Achei muito legal essa conexão. E aí, para o público aí, né, se tiver interesse, é só buscar aqui no, no nosso YouTube também, que vocês encontram esse episódio. É, e eu achei muito interessante mesmo como que isso pode favorecer né, a comunidade de forma geral. Então, ele comentou aí várias aplicações no mundo da medicina mesmo, né, auxílio em diagnósticos e etc. Então, muito incrível o potencial que isso tem. E ao mesmo tempo, não é a, a nada fácil, né, você conseguir fazer Meu com que um robô tenda sobre emoções, então é muito complexo, mas o resultado é, é simplesmente incrível, né? A gente consegue uhum. ver só na, na teoria que a gente já sente como que é importante. E o que eu mais gostei nesse, nesse assunto dele é que ele, em todos os exemplos, sempre quando ele, ele comenta sobre o que a neurociência pode trazer para o mundo, ele sempre trouxe ou para a área médica ou para a área do bem-estar e não para a área comercial e não para outras áreas que também podem ser outros usos. Então, eu fiquei muito, muito feliz com essa pureza, com, essa, com esse olhar dele de medicina e bem-estar. Exato, exato. E querendo ou não, né? É onde vai mais favorecer o nosso dia a dia, né? Realmente a saúde mental, que é um tópico cada vez mais em alta. Então, muito interessante também. Não é... há dúvida que depois da, depois da Simone Bairros, esse assunto da saúde mental é o mais. tá mais é, exato, em pauta mesmo. Exato, pois é. E aí, um outro ponto também, né? Que eu achei muito interessante, que a gente já falou muito aqui também, em vários outros episódios quando você comentou da fuga de cérebros, né? A questão de que o setor público e o setor privado precisam estar envolvidos ali, cada um com a sua pecinha dentro desse quebra-cabeça para fazer com que realmente as pessoas queiram ficar e elas queiram se interessar também por tudo que a gente pode construir, né? A gente já falou várias vezes sobre a importância que é a universidade se unir ao setor privado também para a gente poder ter essa experiência de mercado e tudo mais e hoje o Itamar contou que isso é importante até mesmo para os próprios pesquisadores, né, justamente para reter eles dentro da universidade também. Então, muitas vezes a gente como estudante ou algo do tipo assim, a gente já vê essa necessidade, mas os pesquisadores também têm um potencial ainda maior, né, justamente por reter todo esse conhecimento que a universidade proporciona, é, e às vezes a gente deixa... Esse conhecimento escapar assim justamente porque a gente não tem esse plano fechadinho, né, que é a questão do ecossistema que a gente tanto comentou também no episódio anterior. Exatamente. Muito bom. E pessoal, queria agradecer a você novamente, Bárbara, e agradecer você ao nosso público por ter nos acompanhado nesse papo incrível sobre a relação entre a ciência e a inovação e tudo que eles podem fazer junto. E, pessoal, na semana que vem teremos mais um convidado de peso. Não percam, nos encontramos aqui mesmo. Um grande abraço e até lá.